trazer mais segurança à população para promover o bem-estar da sociedade e a garantia dos direitos humanos. É com esse objetivo que o ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo, Eliseu Soares, veio a São José dos Campos se reunir com os órgãos integrantes das Forças de Segurança do município. Uma agenda para conhecer a estrutura das instituições, promover o diálogo e contribuir para a melhoria do atendimento dos serviços aos moradores. A sociedade não pode ser vista como inimiga da polícia, tampouco a polícia ser vista como inimiga da sociedade. Daí a ideia, força, de nós termos uma polícia comunitária, uma polícia mais presente, uma polícia que compreenda as dimensões dessa sociedade nossa, que é complexa, que tem muitos problemas, que não são problemas de natureza policial, são problemas sociais, que podem haver ser problemas policiais. No encontro com a Polícia Civil, o delegado responsável pela Seccional de São José dos Campos trouxe ao ouvidor a necessidade de aumentar os investimentos na contratação de novos agentes. No município, desde 2001, foi registrada a redução de 170 policiais no quadro de funcionários. Também foi apresentada a necessidade da polícia trabalhar mais próxima das pessoas, de forma comunitária. Na prática, além de humanizar o trabalho dos agentes de segurança, o ato gera uma relação de confiança com a população. O trabalho integrado, um integrado que se complementa naturalmente, que se reforça mutuamente, ele, ao fim... Em última instância, ele se traduz exatamente numa prestação de serviço que se caracteriza pela sua eficiência e pela valorização da pessoa. É, para a qual nós trabalhamos Fazer com que a, a, as polícias entendam quais são a, a, as, as demandas da comunidade, da sociedade E o quanto cada uma pode fazer dentro do seu, do seu processo Que está na sua esfera de atendimento né? Seja na, nos processos de investigação da Polícia Civil Seja no policiamento e na integração da Polícia Militar né? Mas que ambas juntas possam desenvolver o melhor possível para a sociedade E trazer o bem-estar social Outro ponto destacado foi o desafio para realizar a integração dos serviços de proteção para promover mais eficiência no trabalho realizado pelas forças de segurança no município. Este fator é considerado fundamental para aprimorar as políticas públicas de segurança e de prevenção de crimes. Conhecendo as nossas necessidades, conhecendo as nossas, eh, as nossas virtudes, os aspectos positivos, mas acima de tudo, é, enxergando a complexidade que é segurança pública no estado de São Paulo, como em qualquer outro lugar do mundo. Eles têm que também ser, serem complementados pelas políticas públicas de educação, de saúde, de moradia, né? para que você tenha bons resultados, para que, por exemplo, o jovem que hoje está em situação de vulnerabilidade, ele não possa ser um potencial infrator da lei. A experiência que nós temos de polícia comunitária, no próprio, no próprio estado de São Paulo e em outros lugares do mundo, quando a polícia, quando a população vê a polícia agindo dessa forma, a população acredita, a população colabora e o mais importante, a atividade policial e a atividade de segurança pública é mais eficiente. A agenda foi encerrada com uma reunião pública na Câmara Municipal. O encontro contou com a participação dos conselhos de segurança e tutelar, além de organizações de entidades civis e sociais, como os movimentos negros e de mulheres. O espaço foi aberto para que a população presente trouxesse suas demandas. No total, 10 pessoas se inscreveram para falar, onde puderam apresentar denúncias e sugestões de melhorias para a segurança do município. A vereadora Amélia Naomi, que esteve presente no evento representando o Legislativo, apontou que o encontro foi importante para discutir os problemas da cidade na área de segurança. É extremamente importante, nós estamos aqui com o CONSEG, com os movimentos sociais, com o movimento negro, com as mulheres, né? com ah, o pessoal do Conselho Tutelar, para a gente discutir os problemas do dia a dia. E esse é o canal, a ouvidoria é um espaço para humanizar essas relações. Então é por isso que a gente fez, está fazendo esse ano, mas a gente já fez em outras vezes, para a ouvidoria saber o que acontece na realidade do problema da violência. A reunião pública, o ouvidor também apresentou o balanço de 2020 do trabalho realizado pelo órgão. No ano passado, das 5.163 denúncias feitas para a ouvidoria do estado de São Paulo, 599 tinham como natureza mortes em decorrência da intervenção policial. Em São José dos Campos, os registros foram de 25 casos. O número sinaliza um alerta importante para que o trabalho realizado pelas forças de segurança seja mais humanizado, sem abusos e excessos. Para isso, a vereadora Amélia Naomi acredita que o encontro pode contribuir no aprimoramento das políticas públicas. A gente percebeu que é o grande problema é o problema estrutural. Então, nesse sentido, tanto o Estado e o município têm que investir na educação, espaços de lazer, na humanização, inclusive, da polícia nesse processo todo. É disso que nós estamos falando, nós estamos falando de direitos humanos.